Olá a todos. Eu sou o Indicator, sou o DJ, produtor e live performer e nos últimos anos tenho dedicado a dar formação de produção de música eletrónica. No tutorial de hoje vamos abordar os básicos do MIDI no Ableton Live, fazer movimentos básicos e outros mais avançados através dos MIDI Remote Scripts do Ableton, uma funcionalidade desconhecida por alguns e confusa para outros, esperando que no final todos fiquem familiarizados com as técnicas envolvidas, aumentando assim o vosso nível de produtividade. Sigam este tutorial com atenção e, a menos de nada, irão ter o vosso controlador a funcionar a 100% com o Ableton Live. Estamos numa sessão do Live com o qual já devem estar minimamente familiarizados. Antes de fazermos qualquer mapeamento de MIDI, devemos certificar-nos de que o Ableton está a receber MIDI quando esta pequena luz amarela pisca. Se a luz não piscar quando mexemos no nosso controlador MIDI, significa que o Live não está a receber informação. Para isso, podemos ir as preferências do Ableton e se o nosso controlador estiver devidamente instalado no nosso sistema o mesmo aparecerá enumerado nesta lista aqui em baixo. Para controlar parâmetros que não digam respeito à faixa como por exemplo controlar o volume devemos ativar a opção Remote. Para enviarmos notas para um instrumento que se encontre na faixa que está armada para receber MIDI devemos ativar a opção Track. Depois destas configurações podemos verificar que quando mexemos no controle do nosso controlador MIDI a luz amarela irá piscar indicando que está a receber MIDI. Para efetuarmos o um mapeamento MIDI, clicamos no botão que diz MIDI no canto superior direito e podemos notar agora que o aspecto se alterou e surgem zonas sombreadas a azul, bem como algumas opções que não aparecem no modo normal como estas aqui dizem respeito à forma como controlamos as cenas dentro da nossa sessão. Todas estas zonas a azul podem ser mapeadas para MIDI bastando para isso clicar no comando que pretendemos controlar e de seguida no controle do nosso controlador MIDI, para que o mesmo fique automaticamente mapeado. Na barra lateral que surge, podemos ver qual o comando emitido, bem como o canal em que o mesmo foi enviado e o respectivo controle que está associado a esse controlador. Agora, fechando as definições dos parâmetros MIDI, podemos ver que os controles associados a cada parâmetro do Live estão a funcionar. Este tipo de mapeamento é chamado de Hard Mapping ou Mapeamento Direto tendo a desvantagem de só podermos controlar aquele parâmetro do Live com aquele controle do nosso controlador. Para além disso, quando fechamos o Ableton, o mesmo fica associado ao projeto, tendo nós que criar novos mapeamentos cada vez que iniciamos um projeto novo. Por outro lado, o número de controlos disponíveis no nosso controlador podem não ser suficientes para o número de parâmetros que queremos controlar dentro do Live. Para fazer frente a isso, surgiram controladores no mercado que se mapeiam automaticamente sem termos de fazer nada. Exemplo disso é o controlador da Akai APC40, ou Launchpad da Novation. Este tipo de controladores são vistos pelo Live como Control Surfaces que se podem encontrar nas preferências do Live dentro do separador MIDI, no menu superior. No meu caso, estou a utilizar um teclado da ID modelo PCR500 e para o mesmo não existe nenhuma opção que o faça ser reconhecido como uma superfície de controlo. Para tal, existe uma solução desconhecida por muitos que nos vai permitir tirar o máximo partido do nosso controlador já que a maioria das vezes os controladores MIDI são usados apenas a 10% da sua potencialidade. A solução chama-se User Remote Scripts e encontra-se escondido dentro da diretoria User Library Preferences Ableton MIDI Remote Scripts. Aqui encontramos o ficheiro de texto que pode ser editado com os respectivos controlos do nosso controlador, ficando assim transformado numa superfície de controle. Para tal, vamos copiar o ficheiro, criar uma diretoria com o nome do nosso controlador, um nome que damos neste caso não é importante, sendo que devemos evitar o uso de símbolos como o traço e o underscore, e colar o ficheiro dentro da pasta criada. Um erro comum que encontro com frequência com utilizadores que não conseguem pôr os Remote Scripts a funcionar é o facto de criarem essa diretoria dentro da diretoria de Remote Scripts do Ableton Live. Esta pasta é acedida dentro das aplicações abrindo a pasta do Ableton Live e clicando com o botão direito no ícone do Live. Podemos selecionar a opção Show Package Contents e dentro de Contents App Resources encontramos a diretoria Media Remote Scripts. Não podem meter aqui a vossa pasta com o script que estão prestes a criar, já que esta pasta é reservada a scripts mais avançados e criados em Python, que é a linguagem de programação que o Live gosta. Voltando à nossa pasta, abrimos o ficheiro de extensão TXT, ou seja, um ficheiro de texto que o Live irá interpretar para se ligar automaticamente com o nosso controlador. Dentro do ficheiro podemos observar que tudo o que está em cardinal são apenas comentários, não tem efeito no funcionamento do script. O MIDI pode ser enviado em 16 canais e cada controle envia valores que vão de 0 a 127, totalizando 128 valores. Para verificarmos isto aconselho que utilizem um monitor de MIDI como este que tenho aqui para poderem ver aquilo que o vosso controlador está a enviar. Este chama-se MIDI Monitor e pode ser encontrado nesta página para download gratuito sendo uma ferramenta que vos vai ajudar bastante nas configurações dos vossos controladores. Quando atuamos no nosso controlador e observamos o MIDI Monitor, podemos observar que o mesmo mostra valores respectivos ao canal onde a mensagem foi enviada, o número de controlo enviado e o valor que o mesmo envia, que é sempre de 0 a 127. Se soubermos programar o nosso controlador para enviar valores apenas num canal, no meu caso podemos ver no mini Monitor que estou a utilizar o canal 1 para todos os controlos. Vocês podem utilizar os canais que quiserem, mas ao saberem programar o canal em que certo controlador envia, podem evitar conflitos de MIDI no vosso setup de estúdio e não ter dois controladores a fazer a mesma coisa. Devemos ter em atenção que são 16 canais, mas que neste ficheiro eles variam de 0 a 15, sendo então que devemos subtrair o valor de 1 ao nosso canal. seguida, temos a opção Input Name e Output Name, para isso basta olharmos para o que aparece no nosso MIDI Monitor ou nas próprias configurações de MIDI do Ableton. Controller Name deverá ser substituído por isso. No meu caso, por EDROL 2 em Input Name, em Output Name e D-Roll Apesar de aqui ser indiferente, já que não vamos utilizar o script para enviar MIDI para fora do Live. Se o vosso controlador tiver pads, podemos programar as mesmas para controlar as samples que se encontram nas drum racks. Mas eu não vou fazer isso agora por uma questão de tempo, vou apenas centrar-me nos comandos principais, como tal deixo tudo a menos um. Na secção Device Controls, para o Encoder 1, vou escolher a primeira knob do meu controlador seguindo a informação dada pelo MIDI Monitor para o encoder 2, a segunda knob e assim sucessivamente até ter os 8 encoders assignados. Se as NOBs estão a enviar no Global Channel que defini, ou seja, estão a enviar todas no mesmo canal de MIDI, não preciso fazer nada em seguida. Se forem enviadas em canais diferentes, devo indicar o respectivo canal nas opções seguintes referentes a cada encoder. Na opção Encoder Map Mode, aconselho que deixem em absoluto. Também não vamos mexer em Bank Button, para já assinando apenas o Lock Button ao nosso controlador. Isto vai permitir que possamos bloquear o nosso controlador com um determinado dispositivo dentro do Live, sem que o mesmo perca o foco quando mudamos de faixa. Em Mixer Controls, voltamos a fazer tudo novamente, mas desta vez estamos a assinar os faders ou sliders aos sliders de volume do Live. Observamos qual a informação enviada pelo fader 1 do nosso teclado, e de seguida introduzimos o valor à frente do Volume Slider 1, e assim sucessivamente. Para finalizar, temos o Master Volume Slider, que iremos mapear também, sendo que o volume do Master Channel deve estar sempre nos 0 dB. Também podemos mapear as de descendo, mas vou deixar isso para vocês, já que o tempo do vídeo iria ser comprometido. Posto isto, podemos ainda programar os botões de Transporte, Stop, Play, break, Ativar ou Desativar o Loop, Rewind e Forward. Chama a atenção de que os botões não podem ser toggles, querendo isto dizer que devem estar em modo de enviar 127 quando pressionados e 0 quando soltos. O toggle refere-se a uma alteração de estado que fica permanente, enviando 127 quando pressionado e 0 quando pressionado novamente. O que nós pretendemos é que os nossos botões se comportem como o teclado de um instrumento que apenas toca as notas quando as teclas são pressionadas. Salvamos o ficheiro e reiniciamos o Live, vamos às nossas preferências de MIDI e agora encontramos na zona de Control Surfaces o nosso controlador. Se tudo correu bem, até agora, assim que o selecionarmos ele deverá reconhecer automaticamente as portas de entrada e de saída fechamos as preferências e de regresso ao live agora temos total controle do volume de oito faixas através dos nossos faders bem como de todos os dispositivos que estiverem com o mão azul no Ableton Live em relação aos decoders ou knobs o objetivo destas é controlar recs e não outros dispositivos diretamente já que os resultados são imprevisíveis no início e pouco práticos. Esta sempre foi uma das questões em que os meus alunos tinham mais dúvidas principalmente quando faziam workshops da PC40 comigo. As macros estão nas recs usem e abusem delas com o vosso novo controlador que irá de certeza dar um avance grande à forma como produzem uma faixa sem terem de se preocupar em criar mapeamentos novos cada vez que abrem o live ou importam um novo instrumento. Vão ter um sintetizador de uma faixa MIDI e como podemos ver tem um acesso automático não só ao volume da faixa como a cada uma das macros já programadas no mesmo. e já agradecido por terem assistido ao tutorial esperando que vos tenha sido útil subscrevam o meu canal no Youtube onde irei postar tutoriais em português todas as semanas minha página do Facebook Soundcloud, Twitter e o meu blog na Tumblr. Boas produções a todos e até ao próximo tutorial